Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o Pertec! Mas podem tratar-me por perf e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para festejar o Natal porque, independentemente da altura, o Natal merece sempre ser festejado. E como não há forma melhor de festejar o Natal do que através das suas músicas, deixo-vos então a minha música. Espero que gostem. Jingle bell, jingle bell, já não há papel não faz mal, não faz mal, limpas com jornal. O papel tá caro, caro pra chuchu. O papel tá caro, pra limpar o jingle bell, jingle bell, já não há papel. Não faz mal, não faz mal, limpas com jornal.